Oi, vocês podem me chamar de Professor Luiz, no caso, tá? Uh, esse vídeo é para comentar sobre a questão de legendas no YouTube. Eu sei que o YouTube gera as legendas automáticas, inclusive, se você estiver olhando um vídeo em inglês e colocar para gerar legendas automáticas, vocês podem até traduzir essa legenda que está em inglês para o português. Mas o que acontece? Esse algoritmo dele não é perfeito, então ele gera algumas legendas meio toscas, tá? E aí eu dou a sugestão e acho que vou mostrar como fazer legendas de forma manual, porque daí tu garante uma melhor leitura, tá? E uma melhor conjugação, né, desses verbos. E aí facilita muito para quem tem alguma deficiência auditiva poder acompanhar esses vídeos, porque daí ele pode ler a legenda. Assim como eu dou a sugestão para quem faz vídeos em libras, também colocar a legenda, porque quem não sabe libras também tem interesse em ver esses vídeos. Tá? Então, vou mostrar agora como é que faz, é rapidinho, tá? Então, quando a minha cara aqui, estou aqui no, no YouTube, vou lá para o um estúdio de criação, aonde eu vou ter meus vídeos... Tá? No caso aqui, eu tenho alguns vídeos que já, já estão como privados, que eu não publiquei ainda. E a grande maioria deles estão sem legenda. Então, eu vou pegar como um como exemplo. Quando os vídeos estão aparecendo aqui, ó, legendas, isso quer dizer que esse vídeo já foi legendado manualmente. Tá? E esse símbolozinho é do Creative Commons, tá? embora pareça acessibilidade, não tem nada a ver. Então, peguei algum vídeo. Tá? Vou clicar no editar. Uh... Pode ver que não tem nada escrito aqui ainda, tá? Vou lá para Legendas. E aí ele vai pedir qual que é o meu idioma desse vídeo. No caso é português. tá? é só marcar essa caixinha para os novos envios, né? O de, o padrão. E aqui que tá, tal? Ele gerou uma legenda automática. Tá escrito, inclu inclusive, escrito entre parênteses. Só que o que acontece, tá? Olha o que está dizendo aqui. AAC do latino é nova contribuição... Eu acho que eu não disse isso, tá? Vamos testar. Ah, eu aqui do Latino Air, nome contribuição. Realmente, eu não disse isso. Esse é o problema. Ele gera alguma legenda muito louca. Então, o que acontece? Eu clico no editar. Vai, vai, ele, o YouTube ele já vai gerar a, marca, a marcação de tempo automática. Então, isso já ajuda muito. Só que aí eu tenho que ajustar, né? Então, aqui, do Latino Air. Aí, já esqueci o resto. Ah. Do Air, nome, aqui no Latino Air, nome, currículo, contribuição e contato, tá, e aí sim fiz. vou fazer o resto para os demais, salvo alteração, automaticamente ele já vai ficar, tá, a português a, tá publicando, daqui a pouco aparece aqui, Aí, ah, quando aparecer essa publicando aqui, ele vai aparecer aquele legendas lá na playlist, tá? Ou no caso, deixa eu voltar aqui, tá? voltar tá, tá para o gerenciador. Ah, ó, daí ele vai aparecer o legendas, vamos ver se já apareceu aquele ali do Danilo. Ó, já apareceu aqui na minha playlist que esse vídeo já está legendado obviamente vocês olhando agora e não está totalmente legendado, eu mesmo do rasgriz aqui, assim que eu terminar de legendar, coloco as referências, nomes bonitinhos, tudo certinho, e aí sim eu publico no YouTube, tá? Era isso daí, era simplesinho, um abraço, até mais.